A gente pega eu na ah, eu o dono, a bundinha chutinho, pega em ah, e vou... yeah. yeah. que domina aqui. Como a gente eu vai, não não sei. É o seguinte: ver quem ver quem vai dar, quem vai dar moleza pra gente que a gente pega. Vamos, vamos dar uma acertada, vamos dar uma acertada. Ah, aqui é outra. Ele tá saindo. Vem é pra cima, calma. Fica de olho nesse brancão aqui ó.